Olá, meu nome é Davi, esse é o Diário de TDAH e hoje vamos falar sobre resiliência. Resiliência é uma característica que envolve a capacidade de você ter resistência aos vários erros que você comete. Claro, se você olhar no cenário agora, não vai ser essa exata definição, mas é assim que eu interpreto e assim vai ser interpretado nesse vídeo. Resiliência tem uma diferença de persistência. Você pode pensar quando você ouve aqueles vídeos lindos, motivacionais, que nem sempre funcionam com a gente Ah, mas eu não tenho persistência, mas eu não estou falando de persistência, tá? Persistência, no, na tonalidade que passa, por mais que ela possa ser interpretada como um sinônimo de resiliência É a capacidade de você aguentar, se manter, sem cair E você pensa, mas eu já caí, eu não tenho que desistir, e aí? Eu não tenho resiliência, eu não tenho persistência, eu não tenho resiliência não, calma, você pode ter. Porque resiliência não é a capacidade de se manter com a mesma energia sem, sem cansar. Resiliência é a capacidade de aguentar os impactos de, de tentativa e erro. Porque, bem, como o TDAH você por problemas de atenção, por outras questões, você vai falhar, que você vai cair, que você vai levantar, você vai cair e levantar de novo. E isso vai ser repetido muitas vezes no momento projeto. Então, o TDAH acaba adquirindo a capacidade de resiliência. E preste bem atenção nessa palavra, adquirindo. Resiliência não é uma característica natural de um TDAH. É, eu vejo muita gente inclusive dizendo, é, não, o TDAH tem essas características positivas específicas. e sinto muito dizer, o TDAH ele é um problema que causa alterações no cérebro. Então, não exatamente ele vai te causar uma série de bônus. O que vai acontecer é que, devido às características que você tem que enfrentar na vida, você vai ter uma tendência de adquirir qualidades com a resiliência. Eu fiz, inclusive, outro vídeo falando sobre criatividade, explicando a mesma coisa. A criatividade no PDH não é uma característica natural. É uma característica específica de como a gente interpreta o mundo. Então, resiliência também é uma característica natural. É uma característica adquirida, que não, nem todo o TDAH tem. Mas todo TDAH é capaz de adquirir. Essa é uma coisa importante de você saber. Se você, num momento, não sente que tem resiliência, você pode conseguir adquirir. Com o tempo, com o treinamento, ou com outros projetos de vida, você pode conseguir adquirir resiliência. É uma característica de sobrevivência que o TDAH tem que adquirir. Tá bom? Então, a característica importante da resiliência é que ela é, como eu acabei de dizer, uma chama fundamentais para o TDAH sobreviver no mundo. Porque é, existem vários caminhos para o sucesso, tá? Não te deixe enganar nisso. Quando a pessoa faz aquelas uh, instruções de Ah, minha fórmula de sucesso. Olha, pode funcionar para a pessoa, pode funcionar para algumas pessoas, não vai funcionar para todo mundo. Talvez não funcione para você. Então... Desculpa, só lá fora. Então, o que acontece? A resiliência é uma das ferramentas que nós, TDAH, conseguimos adquirir. A gente tem uma baixa quantidade de energia e a gente tem que criar nossos meios. Resiliência é um deles. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas um dos caminhos de sucesso é tentativa e erro. E por mais que aqueles casos de sucesso, inclusive de TDH, não te contem, a maioria das pessoas que conseguiu esses casos falhou várias vezes. Então, gente, a bateria da câmera acabou, então eu vou tentar improvisar no celular mas eu estava tentando dar uma continuidade só não consegui manter o pensamento que eu estava mantendo. É... primeira coisa que eu queria falar, eu vou só tentar concluir a ideia, tá? A resiliência é uma característica importante, porque ela é uma das ferramentas fundamentais de sobrevivência quando você sente o porque ela permite você levantar essas falhas. Mas, mais importante que isso, a, a resiliência é uma ferramenta que vai te ajudar a chegar a objetivos grandes que você pode adquirir a resiliência com o tempo. Então, a, o que eu estava tentando dizer era isso: a resiliência é uma ferramenta que você pode utilizar para alcançar grandes objetivos na sua vida, porque o que as pessoas não contam nessas histórias de sucesso foram as várias tentativas e erros que tiveram, e como a gente é naturalmente tem uma facilidade de se adquirir por causa da nossa experiência a gente pode usar a resiliência a nosso favor para compensar os outros problemas. Então é isso. Antes de concluir, eu vou ler uma pergunta, como a gente quer fazer. E o Samuel Chaves, ele falou, Cara, eu tenho TDA há uns seis meses e diagnosticado. aglificado. Realmente tem dias que a Rita parece não fazer efeito, e a dias que faz efeito pela manhã e à tarde não. Então, é, eu concluí. Eu não tenho como fazer um vídeo sobre isso. Eu não tenho muita experiência. A única medicamento que tem é a Ritalina, e ele, na verdade, tinha perguntado antes disso sobre os medicamentos, o que eu posso dizer é o seguinte, eu só usei Ritalina, eu não tenho conhecimento de outros medicamentos de TDAH, como o e como a Ritalina é de uma o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu acho sinceramente sobre a questão, que também perdi a contar sobre preconceito, não é tão comentário perto disso, mas foi a mesma pessoa, eu nunca tive experiência um preconceito por causa dos medicamentos. Mas o que eu acho é que existe uma falta de acessibilidade enorme para quem tem TDAH em relação aos medicamentos. A arquitetaria é um medicamento de baixa eficiência para muita gente, com muitos efeitos colaterais. E ela é a única que é mais barata, ela custa o quê? R$ 30 reais por mês. As outras custam 190, 190,00, R$ 200, R$ 300. Reais. Isso é muito acessível para uma parcela enorme da população. através de redes públicas, você acaba não tendo um tratamento eficiente de TDAH. Então, essa é a opinião que eu posso dar para vocês, e essa é opinião que eu posso te dar. Tá? Então, no geral, peço desculpas por esse finalzinho, eu entendo que menor qualidade, mas ainda assim espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de curtir e compartilhar se vocês gostaram, e se inscrever se vocês querem é, acompanhar o mundo do de TDAH. Obrigado.